E olha, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa quer que seja investigada a morte de uma mulher que foi baleada dentro do hospital de base. Quem atirou foi um policial civil que acompanhava um familiar. Tristeza e indignação. Cinco dias depois da morte, o corpo de Gabriela ainda não foi enterrado. Familiares tentam entender a situação. E é triste também a gente ter é, é uma pessoa que não sabe nem o que houve com ela. A nossa revolta é maior. É, é isso, porque não é a gente. Deixou ela seguir, seguir para a delegacia, a corredoria, a né, sem Nem sequer dar uma satisfação, né? Gabriela Cabral Soares, de 34 anos, foi baleada por um policial civil aqui na unidade. A mulher, que vivia em situação de rua, teria tentado esfaquear um médico. O policial, que acompanhava um familiar no hospital, deu um tiro no peito de Gabriela, que morreu na hora. Gabriela teria ficado indignada porque, mesmo ferido, o companheiro dela estava demorando para ser atendido no hospital de base. Os familiares da mulher só souberam da morte um dia depois e dizem que vem encontrando dificuldades para saber o que de fato aconteceu. Eu estou com a cadeira da Marcela Gabriela. No domingo, né, ela faleceu no sábado, né? É, eu estou com a cadeira no domingo à noite, porque o namorado dela me foca e né, a gente está A gente não acreditou, na verdade. A gente não tem nem... É... Em nota, a Polícia Civil informou que os casos investigados pela Corregedoria correm em sigilo, por determinação legal. O IGES, responsável pelo hospital de base, disse que prestou atendimento imediato à mulher. A comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, que quer que a Secretaria de Segurança Pública investiga o caso. O presidente da comissão reclama da falta de transparência. A gente está falando de um caso onde a pessoa é internada no hospital com problemas de saúde mental, sendo o hospital um lugar de proteção e ela sai dali baleada. Então esse é um caso é, gravíssimo e que é, precisa de muita transparência na comunicação com a sociedade e com a família. E era uma mulher em situação de extrema vulnerabilidade social. Então a Comissão de Direitos Humanos entra porque pouca gente fala por essa mulher. Porque se fosse alguém num estado social, social diferente desse classe média alta, algum rico, rica, teria muita gente para cobrar explicações. Falta de informação que leva a uma série de questionamentos. Me parece que ela quase foi enterrada como indigente, então essa é uma outra questão que é levantada, sendo que havia informações sobre ela no hospital, o seu companheiro, me parece que estava internado junto ou fazendo acompanhamento, né? então não havia informações sobre sua identidade, então essa é uma outra questão que a família aponta. A gente sabe que o autor dos disparos é da mesma instituição que faz a investigação, e e a gente tem plena confiança que ela vai ser feita da melhor forma possível. Mas isso, isso requer da instituição ainda mais transparência. Gabriela deixa uma filha de três anos. Ela chegou a cursar pedagogia, mas trancou a faculdade três semestres antes da formatura. A família disse que ela falava cinco idiomas e enfrentava problemas psiquiátricos nos últimos anos. Porque a Gabriela é uma menina magrinha, né? pequenininha, ela tem um metro 40... e 1,45m a 47m. Assim, não é uma pessoa, ela não é uma pessoa que se envolvia com crime, é uma pessoa que já foi presa, não. Ela só era uma pessoa que tinha problemas mentais, que vivia na rua, sabe? Tá? Quando ela ficava tentando a medicação dela.